A tão sonhada vida. O Bronco? O Bronco é massa, velho. O Bronco é massa. Tem uma fumaça. Ele não vou atrás de fumaça, não. Já vou atrás de um Fusca aí. Pra nós já pegar o nível 6, velho. Bora. Já desce aqui igual um meteoro. Ali, ó. É volta, seu fusquinha! Devei volta e retorne. Volta. É pra cá, ó. Ô louco, Biel. <risos> peraí, peraí. Aí. Em 100 metros, curva à direita. Muka, vai entregar metros, de novo. Não vou entregar nada, não. Em 100 metros, Confia, confia. Vou confiar. Tá faltou é de bronco. Pô. pô, o cara podia desistir aí, né, velho? Não vai dar não, velho. Acho, acho que ele desistiu, ó. Acho que ele desistiu. A Alphursa demora. Que lá, né? Pô, tem uns caras ali embaixo. Ó, vou lá. Ah, não, os caras já tá brigando. Bora. Ih, é Fusca contra. Pô, vou atrás dessa galera aqui, velho. Vou atrás daquela galera ali, ó Vou ganhar uma hoje Pô, ali é nível baixo ali, hein Ali quem ganhar, quem perder Vai ganhar Entendeu? Quê? Eu sou doidão, eu vou pra porrada ali, ó Cadê, cadê? Eu tô nem aí, velho, pode vir Pronto, cadê? E isso, força. Só, só bota o, o lugar lá pro mundo da galera, velho. Forza não gosta de mim, não. Árvore! Ih, rapaz. Pô, o subarinho ali tá andando, hein, velho. Embalou, pai. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Peraí, aí, Ana. Eu vou dar meia volta agora. Peraí, que eu vou dar meia volta. Ixi, Maria. Ah, não acredito que todos os carros são mais rápidos do que o meu, velho. Porra. Oh. metros, esquerda. Ixi, Maria. árvore. Ah, oh! Tem alguma coisa errada. Será que é eu? Major. Outro Porsche? Bora! Vai dar bom, pô. Vai dar bom. Ó, oh, tem um cara ali, ó. Ó, ó, tem outra aqui, hein. Corre não, seu bronco, sem velho. Olha a arrancada desse bronco, moço. Meu carro tem que ser melhor do que o seu. 400 metros, curva à Não, eu tô com o freio de mão puxado aqui, né? Em metros, curva de... Ai, ai. Pulou aonde ali, moço? Olha aí. Lenhador, lenhador! Menino, que lugar é esse? Curva à esquerda. Bronco tá chegando agora. Smile! Missão GTR, é bonzinho, é bonzinho. Pelo menos não é aquele camaro bomba. Ó, tá, tá chegando na final. Pô, quem é que tá chegando ali, cara? Tá chegando dois caras ali, ó. Deixa eu ver, dependendo do nível. Vai cadê, cadê? Ei, não me desafia agora não, misera. Cadê o cara? Ué. Quando você morre, dê meia volta e Eu vou entrar aqui. Ih, o cara ficou parado lá. Menino, eu já desci aqui, ó. Tem um trator bem ali, velho. Aqui é um perigo. Tranquilidade, mantém a calma. Mantém a calma que vai dar bom. Ó, um cara ali, ó. Aquela Ferrari, velho. Cri... Ah, não. Isso aqui é bom, né? Quem é o cara que tá ali? Quem é o cara? Ah, é a bomba do perral. Eu não tenho medo desse cara, não. Temei a volta e retorne. Arena reduzindo. Tem medo desse cara aí, não. Quando for seguro, tem meia volta e retorne. Em 400 metros, curva à direita. Tá dando bom, hein? Tá dando bom, hein? E ah, não, não. Em quatrocentos metros, curva à direita. <risos> que zica é essa, cara? Meu amigo, me dá meu nível 10 aí, velho Me dá meu nível 10 Deixa eu ficar de boa Caraca ah, Agora eu tô de nível 10 Eu posso ficar mais tranquilo, entendeu? Deixa, Ah, já sumiu o carro Deixa eu fazer uma análise Pra onde é que vai fechar isso aqui, hein, mano? Será que vai ser pra cá? Agora pra onde vai ser, eu não sei, não Vamos lá Confronto final começa em três, dois, um. Vai! Quando é, for é pra cá mesmo. Volta e retorna. Recalculando a rota. Pra onde eu vou aqui, Ana? Ela fica calada. Aqui, ó. Quando for seguro, dê volta e retorne. Em 200 metros, curva à direita. Não em pode capotar. Em 400 metros, curva à esquerda. Em 400 metros, curva à esquerda. Em 200 metros, curva à esquerda. Em 200 metros, curva à direita. Ai, cala boca. Não... Cala a boca! Ah, 400 metros, coisa lá direita. Fica de boa aí, Ana. Eu tomei o overclock. É, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Aê, pronto. E era um bronco, classificações mano. Era um bronco, cara. aí garoto. <risos>